A minha colher caiu. Da minha mão eu fui me abaixar para pegar a colher. Aí meu cabelo rolou no eixo do motor. Eu acabei cochilando, dormi. E nesse cochilo eu, eu caí em cima do eixo do motor. Tem dia que eu sou inimiga do, do espelho e tem dia que não. Que é aquela coisa, tem que aceitar ao mesmo tempo não. Aí a gente pergunta por que eu sou assim. As pessoas olham para a aparência e eles acham assim que a gente não é capaz. 75% dessas mulheres sofrem o acidente de escalpelamento antes dos 18 anos. Desses 75%, 69% dessas mulheres antes dos 7 anos de idade. O que mostra, por exemplo, que muitas delas sequer ainda estão na escola. E o que chama muito a atenção, primeiro, é a renda. né, Uma renda per capita muito baixa que elas possuem, com parâmetros né extremos de extrema pobreza, considerando os indicadores sociais. E também o fato de que muitas não recebem o benefício de prestação continuado, que o Ministério Público do Trabalho entende que é devido a elas, em razão de serem pessoas com deficiência. A gente criou todo esse tipo de projeto com áudio-aulas via WhatsApp. Então a gente entendeu que o arquivo da áudio-aula chegava para ela, ela conseguia baixar e ouvir mesmo no momento que ela não estivesse com a internet. Nós gostamos de inovar, gostamos de ir onde é, outras organizações talvez não fossem é, e para nós foi é uma grande descoberta. né? Assim como as mulheres que são sobreviventes do escalpelamento, no Brasil nós temos vários outros grupos que passam por essa mesma invisibilidade. Então essa experiência também nos abriu, os olhos abriu o coração para pensar como, como fazer com outras comunidades ou outras é, populações. Veio uma mudança. Eu pensei que eu não era capaz entendeu, de aprender o que eu, eu... Eu pensava que eu tinha aprendido, mas eu aprendi mais ainda. O curso é Empreendedorismo Feminino para geração de renda ele me fez despertar. Olha, tu tá com um monte de currículos, um monte de... de... Teu currículo é bom, muitas palestras, muitos seminários, muita coisa engavetados E eu não tá colocando em prática, então o curso pela UNOPES, Ministério do Trabalho, me fez ver isso.